Olá, eu sou o Diantófolo e acompanho o Trio Capitu de perto desde o seu início. Eu fui convidado para ser o diretor musical desse novo projeto, que é a gravação do primeiro CD delas. Bom, o trio tem como diferencial é, como elas resolvem de forma tão moderna os tantos obstáculos que um grupo de música de câmera enfrenta nos dias de hoje. Ainda mais um grupo que tem uma formação tão antiga, clássica e rara elas trazem no seu repertório é, músicas antigas, originais, brasileiras, clássicas, populares e contemporâneas. E elas dão espaço nesse projeto para compositores brasileiros que escreveram ou adaptaram suas obras especialmente para elas. O registro fonográfico dessas peças eu acho que é super importante porque um dia, quando essas músicas forem consideradas antigas, alguém vai poder ouvir e saber como elas eram interpretadas nos seus tempos. É, através desse financiamento coletivo do Benfeitoria, todo mundo pode participar desse projeto, inclusive você.